E a gente observa, então, gente, que o, o corte dessa parte aérea tinha muitas gemas, né? Então, a gente não podia jogar fora isso aqui. Isso aqui é um material valioso para ser plantado. E nós pensamos na possibilidade de plantar isso aqui porque isso parece com uma, uma, uma maniva convencional. E plantamos, plantamos todas essas quatro partes aqui. Né? E, para nossa surpresa, a gente observa que existem idades fisiológicas diferenciadas ao longo dessa haste. Sendo que essa parte basal aqui é a mais lenhosa, é a maior idade fisiológica, né? E isso vai decrescendo a partir do momento que você vai indo em direção ao topo da planta. Então são porções mais juvenis. Essas não prestam para ser material de plantio. A mini estaca, então, nós testamos. Isso aqui são mini estacas que foram enviadas de Cruz das Almas, de Ilhéus, para o estado do Pará, lá em Traquateu, demorou aproximadamente 15 dias a viagem. E ele plantou isso aqui tudo e tudo reproduziu mandioca. Então, o Maniveiro, ele, ele, ele apostou e ele costuma dizer que é, quando os funcionários lá da fazenda receberam esse material, eles deram risada. Né? E ele falou: não, é, em respeito ao é pessoal lembrar que não vamos plantar. E hoje ele é um dos grandes entusiastas da Ministaca. né ou seja, tudo que plantou aqui é, vingou como uma planta e produziu raízes normais. E aquilo que não é. É, não se transforma em mini-estaca, é efetivamente replantado. Então, a partir de uma muda, gente, você observa que você tem a base dela, que vai continuar rebrotando, você tem uma mini-estaca e você tem três porções que são replantadas. Então, uma muda, ela vai gerar, ela mesmo, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, uma muda, ela já tem uma, um fator de propagação de cinco, né, somente com o primeiro corte, sendo que essa muda que você cortou, ela vai continuar rebrotando, a exemplo do que acontece lá com a modificação rápida. Ela vai rebrotar, desde que você tenha nutrição dessa base aqui, ela vai rebrotar 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes lá no viveiro. Ou seja, muda, ela consegue ficar até um ano no viveiro, rebrotando e produzindo mais parte aérea. Então é isso que a gente hoje coloca é, em substituição à cultura de tecidos, que é muito mais fácil, né? e é passivo de produção de mini-estacas também que é um novo tipo de material de plantio no um sistema produtivo da mandioca. Então aqui a gente mostrando que uma, uma mini estaca cortada a partir de uma muda por 90 dias e 120 dias ela tem pouca diferença. Né? Então 90 dias é o, o estágio ideal que você pode cortar. Né? Então aqui a gente mostra a produção de mini estacas né? é, a partir de mudas micropagadas, que é a primeira estratégia. Hoje nós temos três diferentes estratégias de produção dessas mini estacas. Então você corta a parte aérea, ela já começa a desenvolver aqui na axila foliar. E o que não vira mini-estaca, você replanta. Né? Você replanta aqui. E ele começa, o replantio, ele começa a desenvolver imediatamente. Né? Aqui então, aquela história que eu contei, do maniveiro que recebeu esses materiais lá em Traquateu, no estado do Pará. Após 135 dias, aquelas mini-estaquinhas, né? Com 3 gramas cada uma, produziram essas plantas aqui. Então qual que é a diferença... Dessas plantas aqui para uma, uma planta de uma estaca convencional. Então hoje são as três diferentes tipos de produção de mini-estacas. São a partir de, do estiolamento das mudas micro-pagadas em aclimatização, a partir da, de produção de mudas pela técnica da multiplicação rápida e plantio de é, é, produção de mini-estacas em campo também. Aqui o início da fase de aclimatização, né? das mudas micro-pagadas, elas começam a estiolar, e após 90 dias, então, elas começam a camar é a fase que você vai cortar, né? E essa aqui, então, é uma muda padrão, que observem aqui, ó, ela tem uma cicatriz, ela já foi cortada, ela vai ser cortada novamente. Então, a base, ela, ela pode ser mantida, e ela deve ser mantida para que ela possa continuar rebrotando. Então, aqui a moça cortando a parte aérea, né? Isso aqui tudo é mini-estaca, né? E ela fazendo o toalete dessas mudas aqui para serem entregues. Observem que as mudas, elas nem todas, têm o calibre necessário. O calibre é aproximadamente o calibre de uma caneta. Né? Então, essa muda aqui ela já foi cortada, vai ser cortada novamente, mas essa daqui também já foi cortada, mas ela não tem o um calibre. Essa daqui já foi cortada, tem o um calibre ideal. Essa aqui não tem o um calibre ideal, ela obviamente não vai servir para ser uma mini estaca, mas ela vai servir para ser multiplicada. Então, ela vai ser podada, né? E ela vai ser replantada para produzir novas mudas, né? É um custo bastante reduzido. E aqui a produção de mudas de mini-estacas pela técnica da, da multiplicação rápida, em que você também você deixa a campânula das, dos germinadores aberta, né? Ele começa a estiolar e produzir material, né? Durante 90 dias, da grossura de uma. De uma caneta também, né? E quando, após 90 dias, você pode essa parte aérea aqui e você vai ter a mini-estaca que é passível de plantio no campo, né? Você tem também a produção de mini-estacas em, em condições de campo, basta você plantar nesse espaçamento aqui, ó, de 05 para 02, ou seja, numa densidade de 100 mil plantas por hectare, é 10 vezes aquilo que você planta normalmente para a produção de raízes, e após 210 dias, ou seja, 7 meses, você tem a produção de mini-estacas em campo. Essa foto aqui é desse maniveiro aqui, que é hoje o maior maniveiro do Brasil. Ele está localizado no estado do Pará, lá em, na região da Bragantina, Traquateua, quem conhece. O Benedito Dutra é engenheiro agrônomo né? e é um fã da produção e comercialização de mini estaca de mandioca. O Dutra hoje está caminhando para ter 100 hectares de material plantado para disponibilizar maniva sementes. Então, mostrando que isso é negócio, isso tem rentabilidade, aqui ele apresenta, então, sua sua tabela de preços. Né? Dutra é uma pessoa hoje que atende o norte e o nordeste do Brasil e ele tem material até para o centro-sul brasileiro, ou seja, ele tem a maior diversidade, ele é mantenedor um de uma ampla diversidade genética de material para disponibilizar Material de plantio para o Brasil inteiro, né? Então, bastante ambicioso, bastante positivo, é um parceirão do, da Rede Reniva hoje, é, para atender e para mostrar isso, esse belo trabalho para o Brasil inteiro.